O que eu faço com você em paraquedas?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 Mas olha só, não vamos ficar nos estendendo nisso, não. Você tá precisando de trabalho, eu preciso de você. Afinal de contas, seus clientes são fiéis e daqui a pouco vão começar todo mundo a ligar um atrás do outro. Obrigada, Tina. E mais uma vez... Tem que agradecer. Dá um prazer. Mãe, você ficou uma mãe pra mim. Mãe? Você tá doida? Sou sua irmã. No máximo.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 Eu sinto muito. Tá aqui. Tá. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.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 Não, eu, eu acho que eu sei como salvar a filha. Eu, eu volto com novidade. Você entendeu alguma coisa? Cada com faço louco, né? Agora, faz por favor, leve esse drink na mesa oito. E vê o que aquele senhor da mesa onze quer, por favor. Dá já.